Don't you dare Do jeito que está bem aí Tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional E essa expressão significa Não se atreva Não se atreva, você utiliza com essa ideia A aplicação de uma frase Don't you dare